a partir da nossa última Constituição, o município passa a ser entendido como um ente federativo. Na Constituição de 80 e... de 91, a nossa primeira republicana, o município não era, de fato, um ente federativo. A importância recaía nos estados e havia, então, toda uma costura política onde os municípios eram chamados a, a, a, a cooperar. Eram esses coronéis potentados locais que ocupavam as municipalidades, o que seriam para nós as prefeituras, e a partir das prefeituras começavam a nomear é, agentes públicos. E esses agentes públicos, que também eram nomeados pelos governadores, e aí obviamente era uma costura política coronéis, líderes locais e governadores, líderes das oligarquias estaduais... Era uma cultura política, onde havia o controle, por exemplo, das escolas, havia o controle da polícia, havia o controle do judiciário, havia o controle mínimo dessas, desses agentes municipais e, obviamente, o controle eleitoral. Então, a partir das eleições, esses coronéis, numa troca política com os governadores, encaminhavam aqueles eleitos, conforme o, o desejo do governador, e o governador, por sua vez, negociava com o presidente. Então, essa construção, conhecida como política dos governadores ou política dos estados, ela foi uma alternativa aos silêncios constitucionais,